E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como eu compro a minhas FTX E a corretora que eu vou utilizar é a Binance Se você não tem cadastro na Binance, tem link na descrição Então vamos lá, vou entrar aqui na Binance Vou logar Se você não tem é, BRLs você vai precisar mandar reais aqui para Binance para você estar tá começando a fazer as compras. E aqui eu vou deixar um cardzinho de como você mandar reais para Binance. Chegando nessa tela aqui, você clica em Trade. Aqui onde tem o One, o USDT, você clica e aqui no campo de pesquisa digita FTT. FTT é a sigla da moeda FTX. E aqui pessoal, eu vou colocar para comprar. FTT barra USDT Agora pessoal, aqui onde tem Compras e vendas Eu coloco compra Coloca aqui onde tem marketing Marketing mesmo E aqui pessoal, eu vou digitar 100% Eu quero investir todos os meus USDTs Em FTT E clico aqui em comprar Pronto pessoal, já comprei FTX Vamos clicar aqui em carteira para ver se a gente realmente comprou Clica aqui em carteira e vocês já podem ver aqui, ó, que eu tenho R$ 236,05 de FTX. Então, pessoal, é assim que compra FTX aqui na Binance. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.